A ejaculação precoce afeta aproximadamente um em cada três homens, tornando-o um dos distúrbios sexuais masculinos mais comuns. A maioria dos casos de ejaculação precoce, ou P, para abreviar, é corrigível, o que significa que não há necessidade de se preocupar se você sofre de P ocasional ou em andamento. Está disponível uma variedade de tratamentos, desde exercícios de relaxamento até medicamentos, géis tópicos e muito mais. Essas opções de tratamento abaixo, com informações específicas sobre os melhores métodos para aumentar seu tempo para a ejaculação. O guia começa com as melhores maneiras não farmacêuticas de interromper a P, como técnicas sexuais, antes de abordar produtos farmacêuticos e outros tratamentos.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 Na maioria das vezes, a medicação não é necessária para interromper a ejaculação precoce. De fato, a maioria dos homens pode parar gradualmente a ejaculação precoce e aumentar seu tempo para o orgasmo usando técnicas de terapia de comportamento psicológico. Em um estudo, homens que sofriam de ejaculação precoce foram tratados por seis vezes com terapia comportamental, duas a três vezes por semana. Após o tratamento, os homens tiveram melhorias significativas na latência da ejaculação e satisfação sexual. Os homens que participaram da terapia psicocomportamental também apresentaram níveis mais baixos de ansiedade e nervosismo relacionados ao sexo, um fator que pode contribuir para melhorar o desempenho sexual geral. Abaixo, abordamos algumas das técnicas comportamentais mais comuns usadas para interromper a ejaculação precoce incluindo algumas que a maioria das pessoas já conhece. A estratégia Stop Start é uma das maneiras mais antigas e eficazes de interromper a ejaculação precoce é através do uso da estratégia de interromper o início durante a relação sexual. A estratégia Stop Start é exatamente o que parece. Durante o sexo, você começa a se mover, parar e recomeçar depois de ter tempo para relaxar e prevenir a ejaculação. A maioria dos livros e estudos que fazem referência à estratégia Stop Start defende a interrupção quando você sente a ejaculação se aproximando. Por mais simplista que pareça, essa abordagem é altamente eficaz. Livros como The Encyclopedia of Clinical Psychology o recomendam como uma técnica de terapia preferida para prevenir a ejaculação precoce. E estudos mostram benefícios sintomáticos a curto prazo em 45 a 65% dos homens. Como a estratégia Stop Start não envolve medicamentos ou tratamentos dispendiosos, é uma ótima primeira opção para interromper a ejaculação precoce. Você pode praticar a técnica de Stop Start com seu parceiro ou sozinho. Ao sentir-se próximo do orgasmo e da ejaculação, pare a estimulação e faça uma pausa, depois repita até se sentir mais confiante em sua capacidade de controlar sua ejaculação. A técnica és e outra técnica para interromper a ejaculação precoce é a técnica do aperto. Assim como a estratégia Stop Start, a técnica do aperto é exatamente o que parece, durante o sexo, quando você se aproxima da ejaculação. Aperte a área entre o eixo e a glande do pênis para evitar a ejaculação. A maioria dos recursos da técnica do aperto recomenda apertar o pênis por cerca de 30 segundos para interromper a ejaculação precoce. Como todos são diferentes, a quantidade ideal de tempo para a técnica pode ser um pouco mais curta ou mais longa. Usando a técnica do aperto, você pode adiar o orgasmo várias vezes, permitindo-se realizar por mais tempo durante o sexo. Como a técnica Stop Start, há técnicas que hesitem suas desvantagens. Primeiro, resulta em uma interrupção na atividade sexual, o que pode ser frustrante para você e seu parceiro. Ocasionalmente, também pode reduzir a intensidade de sua ereção, o que também afeta o prazer sexual. Masturbando antes do sexo, às vezes, a maneira mais fácil de aumentar seu tempo para a ejaculação é simplesmente se masturbar um pouco antes do sexo. Embora não haja evidências científicas para apoiar esse método, não surpreendentemente, encontrar um grupo de sujeitos dispostos a participar é um desafio para os pesquisadores. Muitos homens acham que a masturbação pouco antes do sexo é uma maneira eficaz de retardar o orgasmo e parar a ejaculação precoce. A ideia por trás dessa abordagem é que, durante o período refratário, uma fase de recuperação que ocorre após o orgasmo, a maioria dos homens não poderá voltar ao orgasmo. O resultado final é um tempo médio mais longo para o orgasmo e, para seus parceiros, melhor satisfação sexual. Como há um debate sobre o período refratário masculino na comunidade de medicina sexual, essa é uma abordagem que é melhor considerada como não comprovada. Ainda assim, é um método fácil e de baixo risco que você pode tentar atrasar o orgasmo e impedir-se de ejacular muito cedo durante o sexo. Então meu amigo, tome uma atitude para recuperar sua masculinidade. Clique no primeiro link na descrição abaixo e assista o vídeo. Te garanto que em poucos dias você voltará a transar loucamente com sua gata. Ok? É isso aí. uma simples atitude muda uma vida inteira.